Boa tarde, somos alunos do primeiro ano B e viemos explicar um pouquinho do nosso trabalho para vocês Nós escolhemos alguns doces para representar a nossa célula vegetal E os doces que nós utilizamos foram... Brigadeiro colorido para representar o núcleo, goma de máscara para representar o nucleolo, jelly para representar mitocondas. Os micotúbulos foram representados por fios cortados bem finos e o centriolo por fins normais, sem ser cortados. O endoplasmático foi representado por uma bala de gelatina o complexo de Golgi por uma bala de goma o lisossomos por um chocolate cortado ao meio a membrana plasmática por um chocolate branco em formato de ovo de páscoa e o recheio dele foi o citoplasma bom, o núcleo é o lugar onde se armazena informações genéticas depois vem o ribossomos que é a síntese de proteína complexo de Golgi que fica responsável por sintetizar carboidratos e secreções vúculo armazena substâncias e funções sugestivas retículo endoplasmático rugoso Fica responsável pela síntese de proteínas e de membranas. Mitocôndrias que produz ATP, membrana plasmática é o transporte seletivo de moléculas. Cloroplasto faz, faz a parte da fotossíntese, parede celular e a resistência e proteção da célula. E o citoplasma, que obtém o um material líquido. Os alunos Evelyn Luiz e Eduardo agradecem sua atenção.